Bom dia, bom dia meus amigos queridos Vocês que estão seguindo A montagem do nosso motorhome Está aqui hoje ela Numa oficina Para fazer a substituição Dos discos de freio Das pastilhas De freio, porque nós vamos começar a viajar E precisa disso aí, estar tá tudo em ordem Aqui nós temos mais um pessoal Que chegou e significa que a oficina é uma oficina Bem procurada, isso é muito bom e aqui está nosso amigo que vai começar o trabalho E vamos dar para ela então esse presente Depois eu tenho que dar um banho nela, está muito suja Mas ela precisa disso porque senão a gente não pode sair viajar de qualquer maneira Eu vou fazendo uns takes para vocês do trabalho que está sendo feito aqui Tem um parceiro aqui que está trabalhando já, está erguendo ela, qual é o seu nome irmão? Diego Hã? Diego. Diego, Diego é meu sobrinho, O Diegão, ó, tô encontrando outro Diego aqui ó Deus abençoe todos vocês meus amigos que estão torcendo para que a gente possa ter daqui para frente uma vida diferenciada e eu não vou começar a mandar abraço não porque se eu começar a mandar abraço eu vou ter que mandar abraço para um monte de gente Mas eu quero que vocês acompanhem o nosso trabalho O desenvolvimento desse nosso motorhome, a revitalização dela como vocês estão fazendo e um abraço a todos aqueles que estão chegando, vão se inscrevendo no canal para que a nossa família aumente cada vez mais, tá bom? E eu vou gravando aos poucos, gente. Olá, pessoal. A menininha está apanhando um pouco aqui. É normal isso, sabe? Faz tempo que não foi trocado, então, é normal. Tem coisa que é assim. Esse aqui, esse aqui é o Ney, me foi apresentado por um amigo dele. Estou conhecendo ele pessoalmente hoje. Mas daqui para frente vai ser aquele camarada que você pega a confiança que nem médico. Uma vez você pegou a confiança, acabou. Aí vamos passar a fazer parte da clientela dele aqui. No pé. Aqui pessoal, os discos novos dela. É, a gente ficar aqui, do... aqui as é. pastilhas de freio. É, gente... porque... Aqui tem o um rolamento é. que já foi não, trocado. Esse não, é o assim, Está... ah, é né? novo. Esse é o novo. E esse aqui foi trocado já. Né? Bom, aqui já foi substituído O rolamento Agora o disco está ali no chão que Também vai ser substituído Ali está o Diego colocando Já no lugar né? E a menina está ficando bonita Agora o que eu vou ter que fazer com ela É dar um grau nela no sentido de lavar também Todos esses dias mexendo nela Eu não lavei ela ainda, tá muito suja Tem até a, a marca das mãos dos meus netinhos Aqui, ó Olá, seu Reginaldo, um abraço para o senhor, preparando a bichinha para sair viajar. Também, Eliseu e Lana, estamos aqui ó, mexendo nela para poder ver vocês futuramente. Olá gente, aquele ali já que churrasco, ó. Aquele rolamento não está muito afim de colaborar, não, Tem que sentar ele, que é a única forma de sair dali, ó. Eu falei pro Ney, sempre na família tem um engraçadinho, né? O outro saiu tão bem. Mas isso aí, Ney, era o que tava mais roncando, viu? Esse ele, era isso daí, mais. roncava mais. Tanto que eu não tô muito surpreso, não. Ainda bem que criaram esse gás assim, né? Prático, né? Esse ajuda um pouco. Né? Oxa vida! Agora quem não tem isso aí vai na marreta. É uma coisa que eu né? é. É observei aqui pessoal, que o Ney aqui tá manhã, com Diogo são bem procurados, viu? Tá aqui é, é um que... tal de entra e sai de van e o pessoal que quer bem. Para ela. E aí, Vamos ver. Vamos. Olha pessoal, é... essa parte que eu tô gravando aqui é pra mostrar pra vocês como que esse rapaz é procurado E eu conheci ele através de uma outra pessoa que me indicou Só aqui dentro, contando com a minha, nós temos três aqui ó, e mais essas duas A minha no canto lá, que foi a primeira que chegou E mais essas aqui, sem contar os que vieram e já foram embora por quê? Porque o rapaz é de responsabilidade e faz um, um serviço bem feito, o que é muito bom. Está difícil hoje em dia, não é verdade? Eu até brinquei com ele e falei, se você quiser uma sociedade, eu já estou passando para dentro. Olha lá que beleza. Ó. Só para mostrar para vocês que, pela graça de Deus, eu vim num bom lugar. Fazer um, um trabalho desse, não é qualquer um que faz com carinho, não. E ele está fazendo. Bom, meus amigos, estamos aqui agora, o Ney está na parte final, apertando as porcas ali Já foram trocados os discos E rolamento dianteiro Passamos aqui um momento de aperto, porque nada é perfeito Deu um probleminha ali, mas já foi solucionado O Ney botou as mãos santas dele nesse trabalho junto com o Diogo E eu aqui do lado fazendo as minhas preces, deu tudo certo, né Ney? É isso aí E Deus trabalha mesmo e pronto Tá pronta já, trocado tudo Agora é só pegar e fazer uma viagem boa com ela Aí vocês me aguardem aí, vou tomar um café na casa de cada um, aquele que eu passar, hein gente Um abraço a todos vocês aí, ó Quero pedir mais uma vez, carinhosamente Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos Visitantes, sejam bem-vindos Dê uma força pra gente aí, viu